Muita gente afirma que o problema do Brasil é a educação. No meio ambiente, a mesma frase se repete. Só a educação salvará o planeta. A educação ambiental é tão importante, como deveríamos adotá-la? Separando o assunto ou dissolvendo no currículo normal? Como a ONU vê o problema da educação ambiental? Como foi abordado durante a Rio+, 20? Existe uma maneira para escaparmos dos espaços fechados? nós também fugimos das paredes do estúdio para investigar essas questões. E encontramos o fundador da pedagogia embaixo de um pé de manga para falar sobre esse assunto. Educação, eu aprendi há muitos anos, que é qualquer coisa que aconteça no plural. São necessárias no mínimo duas pessoas. E elas têm que, têm que trocar o que tem pelo que não tem. É pluralidade e aprendizagem. E surgiu de uma pergunta, né, que eu me fiz há 28 anos atrás, se era possível a gente fazer educação sem escola, ou se era possível a gente fazer uma boa educação debaixo de um pé de manga. E aí nós começamos a experimentar. Nós aprendemos que escola é um meio, educação é um fim. Só é possível fazer boa educação com os bons educadores, que eles não estão vindo e nem sendo construídos em quantidade e qualidade por onde deveriam ser, né? com as universidades, os centros de formação. Nós começamos um curvelo, de lá nós fomos levando né, essas perguntas conosco para onde nós fomos, Vale do Jequitinhonha, Vale do São Francisco, Pujari, na Amazônia, para fora do Brasil, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, quer dizer, não importa onde. A lógica é essa, sair de, da escola e baixo do pé de manga para construir uma cidade educativa, ou uma cidade sustentável. Outra pergunta que a gente fez, se a escola tem que ser o um serviço militar obrigatório aos sete anos. Os espaços de aprendizagem podem ser todos, a escola é um deles. Então eu aprendi que eu não quero tirar os meninos da rua, eu quero mudar as ruas. Né? A rua é o lugar da, da cidadania, da comemoração da nossa devoção religiosa, da comemoração do título né? do futebol do nosso país, onde sai o nosso samba com a escola de samba onde a gente faz a nossa manifestação de protesto, porque, então é um lugar de formação, não é boa. E eu aprendi em Moçambique que, que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Então eu passei a ser convocador de aldeia. Cuidar para quê? Para viver uma vida boa, ética, bonita, agradável, feliz. Eu não tenho o mesmo interesse em medir o IDH de uma comunidade, porque é mede carência. Vou pegar o lado vazio do copo, eu quero pegar pelo lado cheio. Então não é IDH, é IPDH. Qual que é o índice de potencial de desenvolvimento humano? Capacidade existente numa comunidade, num território, de acolhimento, convivência, aprendizagem e oportunidade. Se você juntar as iniciais aqui, A, C, A, O, nós botamos esse dia Como é que a gente age a partir desse olhar? Nós somos frutos daquilo que né, nós aprendemos. Eu era professor, fui treinado para ser esse tipo de professor, dentro dessa lógica, dentro da forma. Todos os níveis. Eu era professor na Universidade Federal de Ouro Preto. Um dia eu tive uma coisa, né? Lá em Minas a gente chama de clarão mesmo. Né? Chega, eu não quero ser mais professor. O que é que passou? Eu falei, a partir de hoje eu quero ser educador. Qual é a diferença? A diferença é que o professor é aquele que ensina. E o educador é aquele que aprende. E ainda se continua formando professores, dentro de uma lógica, sabe? Que é da linha de produção da Revolução Industrial. Aí tem essa estatística, né? Que falta recursos para você trabalhar com o ambiente. Sai da sala, abre a porta e olha em volta, pronto, já tem material, está à sua volta, não é? Você tem que quebrar essa lógica. Eu me perguntei se os alunos, os estudantes e as crianças podem aprender tudo que precisam aprender brincando. No dia que nós não conseguirmos mais inventar os próprios brinquedos, eu começo a comprar. Eu nunca comprei nenhum brinquedo para menino, imagina se você precisa, porque os meninos meninas podem construir no seu tempo, no seu ritmo, na sua idade, tudo que eles precisam para aprender. E aí, sem nenhum discurso preservacionista, ambientalista, né, 28 anos atrás, nós começamos a ser os lixeiros da cidade. Nós transformamos o que era lixo em sucata, que era uma matéria-prima, para a gente fazer os nossos brinquedos. Eu lembro que um dia um garoto chamado Robin, eu mostrei para eles uma, um desenho de uma prensa, fazer queijo. E ele virou para mim e falou assim: Eu sei fazer isso. Eu falei: Por que, que você sabe? Ele falou: Porque eu sei fazer caminhãozinho de madeira. Aí quem aprendeu a fazer caminhãozinho de madeira faz qualquer coisa de madeira. Esse menino me deu uma lição fundamental. Né? Nós não somos criadores de produtos, nós somos criadores de formas. Chama-se MDI. De quantas maneiras diferentes e inovadoras nós podemos. Por fazer um brinquedo. Ou aprender matemática, ou envolver a comunidade. ou construir uma cidade sustentável. Pensar fora da caixa. Esse seria o grande papel né, dos centros de formação de educadores. Não ensiná-los a fazer mais do mesmo. Lá no sertão de Minas a gente chama de empodimento. Ah, quer dizer que nós podemos? Né? E o educador ele tem que sentir isso, que ele pode. Ele tem a potência de fazer isso. Mas isso é exercitado. Se não for exercitado, né, você continua na forma. Vira formal. <risos> E esse é o problema da nossa escola, né? O século XXI chegou e ela está no século XIX, você está mantendo o um cadáver de 200 anos. Mesmo. Nós demoramos dois mil anos, 20 séculos, para produzir é o documento mais importante que foi produzido no século XX, que é a Carta da Terra. E eu acho que os 16 artigos da Carta da Terra deveriam ser a base de sustentação da construção de todos os currículos do prézinho, do maternalzinho, até o pós-doctor. A mais importante síntese que eu acho, né, que nós humanos conseguimos produzir, está ali. Quer dizer, aí nós estamos pensando em futuro, nós estamos falando do século XXI. Esse conteúdo que a escola tá hoje está repassando não tem o mínimo interesse para o século XXI. A nossa experiência no Vale do Jequitinhonha, em Araçuaí, eu acho que ela foi muito significativa. Em 2003, nós fomos chamados pela prefeitura. Os dados do Simave diziam que os meninos que estudaram 8 anos de escola, somente 3,3% desses meninos conseguiram o grau de suficiência. Quer dizer, o produto final né, é meninos analfabetos ou semi-analfabetos. Me interessa onde é que estão esses meninos, que estão né, é, correndo o risco da morte cívica, da morte cidadã, que é continuar analfabetos depois de oito anos de escola. Aí eu fui para a rua. Em princípio, a comunidade respondia assim, quem tem que ensinar é a escola. Porque também ela foi treinada a terceirizar o destino, né? Então nós criamos lá uma UTI educacional. E aí eu falava, não, mas você não sabe fazer nada? Você não sabe nada interessante que pode ajudar o menino a sair do analfabetismo? As pessoas falaram, eu sei fazer alguma coisa. Eu falei, o quê? Falo, Tal coisa. Eu falei, então traz. Aí nós estamos juntando né, o lado luminoso, um ponto de luz de cada um e disponibilizando. Pegar todos os meninos e tirá-los né, do estado crítico né, para a suficiência. Mas é pouco, nós temos que produzir excelentes. E tem que ir para um lugar saudável, né, para não ter uma recaída. O que é uma, esse lugar saudável? É pensar uma perspectiva de uma cidade educativa. O que é uma cidade educativa? É todos os espaços públicos e privados, são espaços de aprendizado e as pessoas são educadores. Um dia eu cheguei numa casa e conversei com a senhora. Eu falei: "E a senhora, o que a senhora sabe fazer para ajudar os meninos a sair do analfabetismo?" Eu falei: "O que você fazer aqui? É biscoito, biscoito de goma. Como é que faz biscoito de goma, minha senhora?" Ah, É muito simples. Você pega um prato né, de, de goma, de farinha, de, de, de, de um polvilho, seis ovos, seis emas, né, a erva doce, etc., faz a massa, põe num um saquinho plástico, faz o furinho e desenha as caraminholas numa forma untada, leva no forno quente. Eu falei, então só podia ensinar isso, né? Os meninos podiam aprender a escrever seis ovos, um prato de goma. E, eles, e a senhora faz isso com eles. Na hora que eu estava saindo da casa dela... Eu voltei e falei, minha senhora, como é mesmo o nome do biscoito? Só falou: falou, nós chamamos ele aqui de biscoito escrevido. Falei, então, peraí, minha senhora, então, o assunto não acabou. E menino que sabe escrever o nome? Dá para fazer o nome, em vez de ficar fazendo caraminhola? Acho que dá, pode sim. Chamamos os meninos, falei, meninado é o seguinte, só vai comer o biscoito que é aprender a escrever o nome. Não é, tem menino bobo mais não, gente. Um instantinho, Antônio... Aí tinha um sentado no canto, assim, com a cara ruim, emburrado. Assim, Por que você está com essa cara ruim? É porque o chamo é José. Ele ali chama Washington. <risos> Comeu um biscoito desse tamanho. Eu só comi esse biscoito de pequeno. Eu falei, meu filho, escreve o um nome completo. Pode? Fale, pode? falei, pode. O papagaio, nome... escreve tudo. Quer dizer, a gente conseguiu quebrar isso, né? E criar uma possibilidade. Se você for a Virgem da Lapa, uma cidadezinha de 16 mil habitantes, perto de Araçuaí, no Vale de Aquechonha, montamos uma biblioteca decente, bacana. No dia da inauguração, tava lá todas as autoridades, estavam lá, e eu levantei a seguinte questão, né, provocativa. Quem sabe essa cidade né, vai, se, vai se transformar numa cidade educativa. E para ser uma cidade educativa, né, as bibliotecas têm que funcionar 24 horas, que nem os hospitais. Aí o prefeito estava do lado e falou assim, você está nos provocando? Eu falei, todos nos desafiando. Ele falou assim, quantos sócios tem na biblioteca? Quantos tem? Ah, 93. Ele falou, então eu vou fazer o seguinte, o dia que tiver mil sócios, liga lá para a prefeitura que eu vou mandar dar uma festa. Eu falei, tá ótimo. Seis meses depois... Eu estava aqui em São Paulo, eu recebi um telefonema Tião, são 1.038 sócios da biblioteca Falei, que legal, liga lá pro prefeito para fazer a festa Falei, Mas tem uma coisa, tem uma menina é a Jéssica, né, 9 anos Ela, nesses seis meses, ela leu 210 livros Falei, Pera aí, é pro Guinness Book, é campeonato mundial de leitor de livro Nossa, não é para cabeça, bicho, vai embora A biblioteca de visitar lá, na parede principal, tem a foto da Jéssica e a lista dos 10 maiores leitores. Debaixo do nome deles tem um livrômetro. Então tem uma comissão na cidade para avaliar se eles estão lendo mesmo. Essa menina mudou uma cidade. Então, hoje a gente sente cada vez mais que isso aí é um, é um caminho sem volta, entendeu? Formação disso, de romper com esses paradigmas e construir né? esse mundo de, de outro jeito, né?